Cara, deixa eu falar uma coisa. Pesquisa por um cara chamado Adalto Lourenço. <risos> e... Eu conheço ele. Okay. Eu conheço sim, sim. ele. Aquele cara que mostra, aquele cara que mostra um, um, um, um, um Homo. É, é, homo como é que fala? Homo habilis e diz que é, é, é, é, é um cara que tem microcefalia. E aí, você fala assim: é, eh, mas o esqueleto de Homo habilis tem a sobrancelha levantada, tem o braço mais comprido, é arqueado. Isso não é um cara comigo que você falia, cara. Olá, apesar das preces de muitos deístas, eu não morri. A quarentena me deu tempo para voltar. Eu queria agradecer os mais de dois mil inscritos e pedir desculpas para arrumar mais tempo para fazer vídeos. Não é fácil. E na quarentena foi possível eu me atualizar. Eu sei, eu sei, todo mundo diz isso. Mas é importante, se você assistir o vídeo, por favor, compartilhe, uh, clique em like e clique no sininho. Porque é importante para que o, o vídeo continue aparecendo nas pesquisas. Se você não viu a minha série anterior, eu recomendo que você clique no link que aparece aqui em cima. Ainda hoje, há gente que tem respeito pelo adulto E eu fico besta de ter que mostrar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo o quanto ele é mentiroso. A ciência muda conforme os achados, diferentemente das escrituras, que, não, que tem que se manter intocadas a todo custo. E temos que entender que a taxonomia humana é muito mais complexa do que inicialmente se pensava. Ela não é linear, ela parece muito mais com uma árvore. Nós sabemos da antropologia e paleontologia que houve uma progressão. E Deus parece que gosta de brincar com aquela luzinha onde você desenha e chacoalha ela para apagar o desenho. Mas isso não é falha da ciência ou da teoria da evolução. É como as coisas na ciência são. Na ciência, as coisas são constantemente revisadas de diante de novas evidências, os cientistas mudam. E isso não é uma vergonha, mas sim um aprimoramento do conhecimento e uma aproximação maior da verdade. O Adalto escolheu o Homo Hablis por uma suposta semelhança que ele tenta encaixar na sua pseudociência e na narrativa bíblica. E aparentemente, não efetuou nenhuma pesquisa profunda. Eu não sei se é preciso dizer que ele falha miseravelmente. Tanto é que no site cristão presbiteriano indicado na referência, o seu autor urge aos cristãos criacionistas que não usem mais esses argumentos que já foram provados falsos. O Adalto apresenta uma lista das supostas características que o homo habilis, eu acho que na lista dele ele tirou do próprio rabo, pois essa lista eu não consegui encontrar em lugar nenhum, a não ser nos sites que copiam e colam aquilo que os sites criacionistas brasileiros então isso aí é o fóssil OH24. Ao estudar esse fóssil, os cientistas chegaram à seguinte conclusão desse chamado Homo habilis, antepassado nosso. Ele teria uma caixa, ou seja, teria uma caixa craniana pequena, um cérebro pequeno, teriam características faciais muito rudimentares. Ele teria uma habilidade limitada de comunicação, uma habilidade limitada de manuseio. Ele produziria ferramentas rudimentares. A alimentação dele também seria limitada, ele teria uma agilidade muito grande nas savanas africanas, porque é onde foi encontrado o fóssil, e a sua postura ereta. O Adalto apresenta uma lista das supostas características do Homo habilis, então ele compara as supostas características e dá a entender, sei lá, que são as características científicas escritas como os 10 mandamentos em pedra é, que o Homo habilis deve seguir tirou isso da bunda dele, ou de um livro didático muito desatualizado, ou ainda de apostilas ruins. Ele ainda fez uma piada racista com o antigo ministro da Cultura, Gilberto Gil. E aqui você tem uma foto do Homo habilis, por incrível que se pareça, muito parecido com um dos nossos ministros. Ah, provavelmente está evoluindo. Não fui eu que fiz a foto. Me mandaram a foto. Características do Homo habilis. Pode ver que o Homo habilis ele é muito voltado para a área de cultura. Bom, nós os criacionistas temos uma proposta muito interessante. Em vez de fazermos desenhos, nós tiramos fotografia, porque é melhor. A gente fotografa. Ou seja, essas foram fotografias tiradas de um ser humano que tem uma doença chamada microcefalia. Okay? Características faciais sedimentares, caixa craniana pequena, um cérebro pequeno. Habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas sedimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, a origem dele, porque ele é brasileiro, tem SIC, RG e recebe a aposentadoria do governo. Postura ereta. Fascinante. Aí ele apresenta um adulto com microcefalia, conhecido como Antônio Cabecinha. A primeira pergunta que você tem que se fazer é Antônio Cabecinha, que raio de nome é esse? Mas não fui eu. Esse era o nome pelo qual ele era conhecido na época. Essas são mesmas características que supostamente se atribuiu ao Homo habilis? É, porque se não forem, ele está atacando um espantário. E isso é um argumento que não é o que a ciência diz, mas ele faz, ele faz parecer que é. Aí ele ataca o espantário parecendo inteligente, quando na verdade ele não está atacando coisas que os cientistas dizem. Vamos checar o que a ciência realmente diz. Características reais. Nomenclatura homo, humano ou homem, habilis, baseado na palavra latina hábil, que significa capaz de criar ferramentas. Mais tarde, outros australopithecus, até primatas modernos foram encontrados junto com ferramentas ou capazes de utilizá-las. Entretanto, existe um debate na comunidade científica até hoje se ele deveria se chamar australopithecus habilis ou homo rudolfensis. O fato é que os cientistas até hoje estão debatendo esses achados, e na verdade isso mostra o quão transicional esse fóssil é. Distribuição. Fósseis como esse foram encontrados no atual Quênia e Tanzânia, em especial no Largo Turcana. Relacionamento com outras espécies. Muitos cientistas consideram que talvez haja um relacionamento direto entre essas espécies e os humanos, mas talvez ele tenha evoluído do homogáster e não deixou descendentes. Graças à genética, temos que entender a taxonomia humana foi confirmada em muitos pontos, mas em outros ela teve que ser revisada. Ela é muito mais complexa do que se pensava. Nenhuma espécie nova surge abruptamente de uma espécie antiga. Todo novo ser que nasce é membro da população onde ele nasceu. E ele é um membro daquela mesma população com alguma mutação que pode lhe dar alguma vantagem, ou, ou não. As mutações proporcionam vantagens tendem a permanecer e se espalhar. As mutações neutras não trazem nenhum benefício à população, e essas são as mais frequentes. E as deletérias, se tiverem alguma manifestação antes da idade reprodutiva, tendem a desaparecer. Uma mutação não só pode ocorrer múltiplas vezes na mesma espécie, como em membros de espécies distintas, que podem trocar DNA entre si. É a chamada transferência horizontal de genes. Está fora do objetivo desse vídeo explicar como isso ocorre. Se, em geral, se entende que uma espécie é diferente quando membros de uma população não podem cruzar com membros de outras espécies e se eles o fizerem e conseguirem ter uma prole, essa prole não deixará descendentes. Exemplos desse tipo são cruzamentos que podem se encontrar na mula e no tirão. A evolução não foi guiada para o ápice da evolução do homo sapiens. Somos apenas mais um tipo de macaco aparentados com os chimpancéis e bonobos. Por exemplo, ele poderia estar falando das protuberâncias em cima dos olhos e da mandíbula que se projeta para a frente. Então, o Antônio Cabecinha simplesmente não possui essas características, mas o Adalto evita falar disso. Eu estou ampliando ao máximo a foto para que ele se encaixe num crânio humano. E um crânio do Homo habilis é muito menor. Eu tive que ampliar essa imagem do homo habilis para poder fazer essa comparação. Mas como você pode ver, o crânio do rapaz com microcefalia é mais alto do que o do fósforo. E que o Antônio Cabecinha teria uma protuberância em cima dos olhos bem evidente. Mas ele simplesmente não tem. A mandíbula superior deveria se projetar muito mais para frente, apesar do Antônio Cabecinha ter um crânio pequeno, o resto ele tem proporções humanas. Essas são as características da microcefalia. Então o homo habilis e o homo com microcefalia não são a mesma coisa. Sim, a caixa craniana de um homo habilis era cerca de 600 centímetros cúbicos, muito menor do que a do Antônio Cabecinha, ou seja, aproximadamente do tamanho de uma Coca-Cola de 600 ml. O cérebro humano gira em torno de 1,5 um litro, e meio, o que é mais ou menos o tamanho de uma Coca-Cola desse tamanho. E o menor... Tamanho já registrado com microcefalia foi de 700 centímetros cúbicos. Eu tirei essa foto no Museu de Antropologia do México para que você tenha uma ideia nítida da diferença entre um crânio humano e um crânio de, de, do homo Habilis. pelo menos com o meu. E talvez por causa da cerveja, não sei. Agora, um adulto humano com microcefalia não pode ter o seu cérebro muito menor que 700 cm cúbicos. Porque nascendo com um cérebro muito menor, um bebê microcefálico necessita de muitos cuidados especiais para se alimentar e ele geralmente morre antes de chegar à idade adulta. Seguramente os fósseis encontrados, como você pode ver nessa imagem, têm dentes permanentes enquanto na imagem à direita é de uma criança humana com os dentes permanentes em formação. Então fica óbvio que a imagem da esquerda é de um indivíduo adulto, enquanto da direita é de um indivíduo que é uma criança. No mínimo é desonesto dizer que Antônio cabecinho é um exemplo vivo do Homo habilis. Eu diria até mesmo que é uma falta de respeito usar uma deficiência física para mentir deslavadamente. Mas como eu sempre disse, não confie em mim. Veja por si mesmo. Existem várias maneiras que você pode usar para conferir os tamanhos. Usualmente, fósseis ficam guardados a sete chaves em museus para que eles possam ser preservados para estudo dos especialistas. Mas réplicas exatas podem ser compradas online. Ou você pode visualizar em imagens 3D no Museu Smithsonian, de graça. Ou ainda, você pode pesquisar centenas de trabalhos publicados por pesquisadores individualmente, ou seja, você pode ter múltiplas fontes de comparação. Se depois de tudo isso você ainda não acredita, você pode ir ao Museu de História Natural do México para chegar pessoalmente, já que o Museu Nacional infelizmente pegou fogo. Se nem isso te convence, eu sugiro que você vá à Tanzânia na garganta do Orduvai e escave os seus próprios fósseis e cale a boca desses malditos cientistas. Agora, se você não tem um orçamento muito grande, você mesmo pode ir até o Museu Catavento em São Paulo, onde você pode não só ver o Homo habilis, como também ver as réplicas de outros crânios de hominídeos. Lá você, pessoalmente, vai poder comparar o Homo habilis com o crânio do Homo sapiens. E você vai perceber que ele não tem apenas um crânio pequeno, como vai perceber que simplesmente o adulto está mentindo. O Homo habilis tinha seus braços curvados, e bem mais compridos do que as pernas, como os australopitecos. Mas os seus pés eram arqueados como os dos humanos e esses não tinham dedões opostos como os dos chimpanzés para agarrar em árvore. Típico de quem anda em pé. Mas ele não comenta nada disso. Ele foge completamente desse assunto e, vo e, e você pode ver que o Antônio Cabecinha tinha membros de proporções normais. O Homo habilis poderia fazer coisas que nós não podemos fazer como subir em árvores ou pelo menos não podemos fazer tão bem quanto eles, porque ele era diferente dos seres humanos. É provável que outros animais, como gorilas, orangotangos ou homo habilis, não tivessem o mesmo controle fino que os humanos têm para certas coisas. Mas isso não quer dizer que a habilidade dele é limitada, quando comparada com a sua espécie. E, e deixo de fora vários fatos encontrados sobre esse fóssil. Qualquer especialista em anatomia ou paleontólogo, mesmo médico legista, ficaria pasmo com as afirmações de que, ele, que ele faz. Além de tudo, ele convenientemente ignora os outros achados e todas as partes que são inconsistentes e que não concordam com a sua narrativa. Em resumo, é um mentiroso. Obrigado por assistir. Se você não gostou, os seus comentários são muito bem-vindos. Assim eu posso ver as suas correções e melhorar para os próximos vídeos. E agora que você já viu mais uma obra-prima minha, clique no card aqui em cima ou nos outros vídeos que aparecem aqui do lado para ver outros vídeos que eu fiz.